Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal City Games E hoje galera, vou mostrar rapidinho para vocês como que vocês conseguem pegar aquela faca Chapa quente aqui do Resident Evil 3 Remake Beleza? Primeiro vocês precisam né, ter terminado o jogo Por isso que é importante vocês tentarem fazer o máximo de conquistas possíveis Que cada conquista você vai receber uma pontuação Tá, e depois dessa pontuação, vocês vão entrar aqui nessa parte de bônus loja. E aqui galera, vocês vêem que vocês têm vários, vários, é, é, vários itens aqui que vocês conseguem comprar. Legal! E vamos lá: a chapa quente ela custa 7.200 pontos. Tá? Depois que você libera a chapa quente Você vai começar o jogo E você não vai começar com ela tá? Eu vou mostrar para vocês agora Como que vocês vão habilitar Porque para muita gente isso acaba passando despercebido Vamos pro jogo Aqui para vocês verem Então aqui galera Vocês vão chegar no primeiro ponto de controle Aqui no primeiro safe game E aqui ó Bem dentro do baú Quando você depois que você comprou na loja vai aparecer aqui para vocês ó chapa quente que já vai entrar no inventário e você simplesmente pode trocar pela faca de sobrevivência ou se vocês quiserem também manter a faca chapa quente e olha ela aqui ó bem legal né bem bacana vamos ver aqui como ela, como ela se sai aqui com alguns inimigos né, se ela realmente é útil ou não Vamos ver aqui Vou tentar derrubar ele primeiro Mas não vou enfrentar de cara Porque meu, eu zumbi acredito que ele vai me, vai me destruir Mas vamos Calma aí, queridão Calma aí, calma aí Vamos lá ver como que ela funciona Ela é bem legal hein galera, olha isso Ela mata bem mais rápido que outra faca de fato né? Ela dá uma Ela dá uma queimada Então é isso galera, obrigado aí por assistirem Se não conhecem ainda o canal, não são inscritos, por favor se inscrevam Se o vídeo foi útil para vocês, dê um joinha aí E até a próxima Valeu!